Nossa, é Voridjango. Ainda bem que eu não peguei MR. É Comid mesmo. Que é full Mestre, né? Mestre, hum, né? Paulão de drive, mano. Paulão vai sapecar esses caras, mas não vai ter um blitão. Então tá safe, véi. <coughs> Gosto muito de jogar com blitz no time, véi. Ah, não! Opa! E aí? Jogão vai ser, mara vai ser massa esse aqui, mano. Tá muito bom pra Fiddle. Ó, oh, o Blitz te elogiando. Ó, peraí, foi? Foi pra tu, mano. Salve, caralho. Peraí, deixa eu ver. Ah, ele falou pra mim? É, mano. Mas pra onde que eu li, Dudu? É, ah, você mesmo filho. falou, Tão mano. Juntos, você pai. não Acho... quer lixo, né? Não, não, não. Nossa, achei que ele tinha falar Dudu, velho Ah, não. não. Brabo, velho Cara humilde, velho. Pô, mó bom ler, um, ler uns bagulho assim, né, mano? Uhum. Tá, morto, chefe precisava do flash não Ah, mas sei lá, se ele dá um jump e flash... Só pra evitar. Uhum. Volta rapidinho, gastar mais rápido, mais cedo pra voltar mais rápido. não é verdade. Tá aí é pra gastar mesmo, dudo. Tá ligado. Falou hein? e disse, cara. Ai, ai, ai, Ecão, é. você tá na Disney? Ih, eu morri. Eu que tô na Disney tentativa. calma, Azir, você tem uhum. flash. Azir? Ai, e Dudu ali? Ai, de, de, de, ai, meu de Deus. Eu acho que se ele flashasse, não é que flashava da auto-ataque. Mas... <risos> não, Nossa, é, é, cara, <risos> no Acho calcular. que foi o hit dos minions, Sepira. Foi, foi. O Orph rapaziada, por conta do double buff, ó. Agora é só aliviar pro bot, mano. Ixi, tá, tão entrando em mim aqui, velho. Ó, oh, vai ter doideira, hein? Eu não passei, Não posso ir não, mano. Também eu, eu até posso, mas eu não gostaria, velho. Nossa, a Zer uh, vai de base, uh, coitado. Não. Botar a cara no rio sem flash é rajada. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. <risos> time, bora, mano. Grava um aí, velho. Ah, qual é, viado? Ainda então vai sobrar pra mim essa bagunça, velho. eu pro vem... ó time! Time! <risos> não, não é possível. Ah tá! Ah tá, mano, Nossa, na real, velho, que eu tô achando que eu vou voltar pra matar o Eka, hein, Dudu? Ou ele já morreu? Ele já morreu. Ah! ah Você brota yeah. ali, brota ali, brota ali, vai, vai, vai, vai! Tô corre, corrente, corre, corre, tô mãe. corrente, tô corrente. Morreu? Morreu. 4 <risos> de HP. Ai, mano, eu vou ter flash, bom. vou ter flash, tá de boa. Matou tô boa. Nossa, velho, na mão do cara certo, velho. Precisava desse gold. Dudu, você puxa fogo, eu tô com uma maldade nos olhos, velho. Já, já puxei, já. Acerta. Tá o eco tá vindo reto, viado. Que porra é essa, velho? Corre, Dudu, corre. Eita, Dudu. os dois estão vindo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem não, cá, não, cá não, não, vem cá, não, não, vem cá, não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, não, não, vem, não, vai, não, vai, não, vem, vem, vem. Pega, pega, pega, pega o pega alto, pega o pega o Boa, Boa, boa, boa. Agora mata com eles. Tem dano? Boa. Sai vivo, se der, deu. Ai, eu tomei o Wzão na cara, velho. Tá bom, tá bom. Vai ter drag, você vai ter TP, hein, mano. Se eu fosse você, vai tentar pegar o máximo de não. impulso aí e... para o pra drag. Aqui, né? É. Usa de qualquer jeito, velho. De qualquer Já, jeito, não. nada. Usou certinho. Nice. Vai, Blitão. Ah, velho, eu tô doidinho pra apertar aí, mas o time não faz corpo, velho. Você desce, Dudu, ou você vai ter TP? Tipo, se você... Ah, não. Você vai matar o cara? Você hype pra mim a aqui, velho? Vem, vem. Ó, os caras tá pick. Tá, tá, então pega. Go, go, go, go, go, go, go, bora, bora, bora, bora, não vou que vai isso, não, mano. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mano, se vocês estenderem eu, levo e depois eu vou aí, velho. É isso que eu que pretendo. Estende, estende. Tá, estendendo, 10... Tava estendendo, tava estendendo. Uns 7 segundos, aí não tão aí, safe. Ó, ah, eles estão aí. Tão tudo lá de ângulo um lá, ó. Ligeiro, Dudu, ligeiro. Levei, levei, já TP já, já TP já. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Morri, morri. Nossa, tepou malzão, viado. Foi, foi, foi, foi, foi, foi. Ah, eu tinha que ter tepado embaixo, velho. Ai, tinha stone em mim, mano. Que azar esse stone em mim, velho. Se eu tepasse embaixo, seria melhor do que lá em cima, rapaziada. Ele estava aqui, eu achei que ele estava aqui, ó. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ah, boa, passou o facão dele. Mano, esse blitz não pegar é sacanagem. Nada. Nice, rapaziada. Vambora. Vocês fazem isso? Faz. Faz. O Jax tá bot? Não. Nossa, é a braba aqui. Ó. Ah, ele tá bot, né? Então, o Jax? Tá? Não sei, velho. <risos> Passou o facão. Passou o facão, mas blitão do céu. Que ele flashou e deu o errou? <risos> ele deu um grab muito longe, velho. <risos> mas se deu tudo certo, é o que importa, velho. Deixar a kill porque eu já tô hum. forte Me... Nossa, eu pegar aqui eu não red O que eu poderia ter feito melhor Que eu errei, eu acho Que a foi a única coisa é... é. Você tem TP, Dudu? Ah, não Tô, tô, tô, tô armando pra nós aqui, viado Bora, Brintão, que nós mata, paizinho Mata nada, velho. Tentei passar o facão. Vou pegar o arão, velho. Ah, qual é? O cara... Que? Não vou, ele me bateu de cá pra cá. Ele me stunou. Ele tava no mato, ele me stunou. 15 centímetros. Valeu, de... Leozinho. É, eu gosto do sub, velho. Ele me enche bacana. Leozinho, muito obrigado pelo resub aí, meu lindo. Ai, viado. Esse que vai fazer é sabotar nós. Pera aí, deixa eu focar pra terminar. Ou oh, acho que. Você quer bater full pra nós chamar a resposta? Pa... Um 2v4? Bora, bora. eu oh, tenho Você se... tem o um Ace? Só... Se pack deve ser porque era de internet, velho. Ah, é, que isso aqui. aqui, Dudu? Nossa, tadinho dele. Você pegou no auto-ataque, né, velho? Ah, nem fudendo que ele tinha bagulho ai, ai, ai. Ainda. vou te deixar, mano. Não, abandona, Deus, abandona, é abandona, abandona. Vou mandar um joinha. E aí, tenta ou não tenta, rapaz? Tenta ou não tenta? Foda-se, tchau, obrigado. É. Morreu. Não precisava não, viu? É para o cancelar meu. Não, mas não precisava não, né? Foi... Ah não! Ludu! Oh, lançaram a brava! Uf. Tô indo! Tô indo, tô indo, tô indo! Gastou ulti. pega esse aqui mesmo. Ou você quer o vole? Vou vol vo levar Baron, vou olhar vo Baron. Vo ah, achei que o tempero é seu, velho. Vão baro, vão direto, quer não? Fala não? Eu vou nele, eu vou nele, eu vou nele, eu vou nele. Eu preciso de mim? É, Será? Bago, baro, baro, baro, baro, baro, baro. Tem que terminar, mano. É melhor terminar, é melhor terminar, véi. Ah, não consegui, véi. Eu não vou flashar nem fudendo nesse cara. Pô, eu tenho TP, mano. Esse Dragon é nosso. Tem que ir, mas vai ter um Vole Draven aqui. Tô com medo da face check. 10 segundos. Tô spamando W, mano. Tu tá fazendo W. Oh! Ah, eu já ando spamando W, mano. Nas busts de TP. Não, vou ter pra embaixo. Tem carro, Ih, não tem nada. Não tem nada pra ter interparar. Só mina lá atrás. Meu ult tá voltando, por isso que eu tô tranquilo, é. Me curar um pouco e nós vira neles. Tira essa pique aqui, ó. Alguém ajuda? Não tem o smite, tá? Vingar aqui. f***. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Bora! Claro. Cara, o Paulão é simplesmente muito bom, velho. Ele não toma um E meu, cara. Não toma um E, velho. Caralho, Marquinhos. Quentola, pai. Quentola, papai. Sai vivo aqui ainda, tá? Só pra ficar legal na foto. Ah! Quentola? Garantindo que ia é sair vivo. Quem tola, e se o Jax vier aqui, vai tomar, mano. Confia, mano. Quental, é rapaz? Relaxado <risos> ou não? Tranquilo, convicto tá de, relaxado, de que ia dar certo véio. ou não? Caralho, eu compro. Mo é mono véio? ou não é? É mono, porra. pô. Pô, não, não tem nem como, né, velho? É o amigo Jantos. Já Vou não, pagar né? tua passagem para Shangahrai e você substitui o Chiná, <risos> pode ser. <risos> ai, ai, eu... Oh, os caras tá bravos aqui comigo aqui, Dudu. Tá morto, chefia. Tô não, tô não. É só dar o que isso aí, só dar o quêzinho isso aí. Nossa, como é que eu acertei Ih, isso? Ih, amigão, já brochou. Ó, já brochou aquele ali, aquele ali já brochou. Corre pra cima, corre pra cima, que eu chego. Nossa, minha noção de movimentação é muito boa, né, velho Eu só quero te salvar, só quero te salvar. Traz essa parede que eu ajudo, velho Fui, fui, foda-se. Ai, que flash é esse? Eu tô sem ult, sem zonas, já, fodeu, velho. Ai meu Deus! Mama, Marquinhos! Mama! Aí dá uma pegada, Eu... velho. Aí dá uma pegada. Mandar no wall. Ó, ajuda o guerreiro ali. Morreu o guerreiro? Morreu. Se Ele não bate... kaita não, velho. Cara. Caralho, mano. O kaita é tão fácil, porque o cara não kaita, velho. 2 sinais, vou aí. Ó, posso se o Blitz gravar, vou, tá morto. Só vou gravar. Puxar mid, vou puxar o mid, vou puxar o mid, eu vou puxar o mid. Vamos fazer a no Marquinhos. Uai, tamo passando aquela limpada aqui, mano. Acho que dá pra levar aqui, velho. Tô puxando o mid, mano. Tá. Ah. Vai, graba ele, véi. Vai, paizinho, deixei parado pra você, irmão. Ai, esse paizinho... Que? Não! Não. Ping Pong Banderans. <risos> colando aí. Tô querendo lançar a braba, viado. Nossa, cara, ninguém ajuda pobre Camille aqui fazendo dragon, meu. o Dragon, mano. Dudu tá lá mó cota nesse drag, velho. Cê é louco, véi. Ó, oh, teve oh, TP aqui. É que que que, de quem que é, será? Já TP. É o Jax, é o Jax, é o Jax. Ó, os caras estavam tudo de tramóia ali em cima, véi. Todos eles estavam de tramóia, véi. Ó, tá. oh, pegou, pegou, pegou. O Paulo tá sem QSS, aí dá uma pegada. Tudo se fragmentará. A é GG, né Matar o Paulão Antes de dar GG, hein, mano Vai com Matar o Paulão Matar, o, bora, paulão, bora, bora, matar bora. o Paulão Matar o <risos> Paulão Dá GG pra não morrer <risos> Time Ah, nossa fla... Que isso, nossa, meu Mas Você flashou depois, cara ah, Que estranho é que eu fiquei spamando, velho Nice, velho Que jogo, Dudu Que jogar Jogaço, jogaço Dá um videozão. Bala essa a partida, não dá, rapaziada. Pior que tá quentola, mano. Ah, dá sim, Última do dia, eu cansado aqui, cara já. de morto. Mano, já vou mandar meu. meu oi de, de figurante aqui, porque, né? Sabe como é, né? Vamos aqui apenas para completar. É isso.